Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e todas as boas-vindas a mais um workshop da casa. O tema de hoje, renova a pintura interior da minha casa. Deixo o convite para se juntarem a nós na próxima hora. Iremos dizer quais os materiais necessários para pintar, as dicas e sugestões para escolher a cor, os produtos adequados para proteger o chão, os móveis e também de que forma devem preparar as paredes para receber uma nova pintura. Já sabem que podem deixar as vossas questões nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Se possível, nós damos resposta às vossas perguntas no decorrer do nosso workshop. Se não, garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte depois da transmissão do nosso workshop. Para antes falar sobre o tema de hoje, tenho um formador da Lac, aliás, com 14 anos de formação. Duas boas-vindas ao Pedro Patrício. Bom Olá, tarde, Pedro. Oi, boa, tarde. Boa, tarde. boa tarde. Obrigado é um pela prazer, tua presença. É um prazer estar aqui e eu é que agradeço o convite, e vamos aprender então como é que podemos renovar as nossas paredes, como é que podemos pintar, como é que devemos pintar, para ficar um acabamento impecável logo ao nosso gosto e, uh, e que toda a gente, que toda a gente, que, toda a gente, que, que, que agrada a toda a gente. Pedro, e antes de passarmos às várias etapas de como devemos preparar as nossas uhum. paredes para receber, uma nova pintura. Uhum. Eu gostava que os falasses uh, o porquê que se deve dar cor à, às paredes das nossas casas. Existe uma razão, não é? Já sabemos Existe. que as cores mais claras são as que elas transmitem tranquilidade, uhum. que nos transmite um espaço mais amplo certo. e as cores mais quentes é precisamente o contrário, não é? Exatamente. Devemos ter o cuidado também com a luz natural que nós temos, se temos muita luz natural, se temos muita luz artificial, porque tudo isso influencia não a cor, porque a cor é sempre a mesma, mas a maneira que nós entendemos a cor e que nós sentimos a cor. E então tivemos ter sempre o cuidado de evitar cor muito escura, se for uma divisão mais pequena, se for uma divisão maior, aí sim podemos fazer uma parede com uma cor mais escura para aproximar a parede e tornar a zona mais aconchegante. Tudo isso são técnicas e dicas que a gente pode ter em conta para tornar a nossa divisão mais pessoal e mais, mais particular. Porque costumo dizer mesma maneira que a gente que a gente se veste se diz muito da nossa personalidade a maneira que a gente pinta as nossas paredes também diz muito da nossa personalidade e se a gente passa agora infelizmente também com o confinamento se passa tanto tempo em casa havíamos criar uma uma divisão aconchegante, que a gente sinta bem lá dentro e que e que, que nos sentimos que nos sentimos confortáveis. Então a luz, natural ou artificial, vai influenciar também? Vai influenciar muito, uh, porque, por exemplo, a, a, re a realidade da cor é vista de manhã, mesmo a luz natural é vista de manhã, e quando consegues ter a noção mais correta da cor. A luz da tarde tem tendência a escurecer qualquer cor, mesmo o branco, a luz da tarde tenho tendência a escurecê-lo um, um pouco, percebes? E, e depois quanto mais à noite, à noite estivermos pior. Por isso a gente deve ver a cor sempre de manhã, é a cor quando a gente tenha a sensação mais real da cor da, das nossas paredes. Devemos, por exemplo, um truque que eu gostava de vos indicar. Por exemplo, casas. Hoje em dia já não acontece tanto, mas uma casa que tem um teto muito alto. Tu então se pintares uma cor mais escura que a parede, vai, parece que o teto baixa. Não é, não baixa, mas dá a sensação, dá a sensação. com o teto, teto baixa mas paredes igual, tens uma sala muito comprida, se pintares a parede do fundo de uma cor mais escura, entender, parece que a parede bem para cá, que a sala fica mais aconchegante, percebes? Devemos ter sempre cuidado em conjugar também os tons, a cor é uma coisa muito pessoal, cada um vê a cor à sua maneira, e, e tem o sentimento de cor muito à sua maneira, mas devemos ter cuidado também com a que escolhemos, porque as cores podem pesar até no nosso sentimento, no nosso bem-estar, na, na, na capacidade que a gente tem de sentir bem na, na divisão, percebes? é preciso ter um bocado de cuidado. Então devemos ter em consideração, quando vamos escolher uma cor, qual é a área da casa que vamos pintar, porque tudo isso vai influenciar. Porque a mesma cor, desculpa só a atitude, a mesma cor num quadradinho ou numa parede de 2 metros, a sensação que dá à vista não é a mesma de uma parede de 5 metros, por exemplo. A mesma cor, percebes? Por isso convém também conjugar bem, agora também há a facilidade, todas as marcas têm simuladores de cores, dá para, uhum. para as pessoas tentarem simular a cor que mais lhe agradam e ver realmente como é que fica, antes de, antes de, de, de passar ao, aos fases seguintes. Já que falamos das cores, quais são as tendências para este ano de 2021? Ah, bem, as tendências é uma coisa muito, muito, muito subjetiva, mas o que a Robelac aconselhou como tendências para 2021, duas cores que, que vos poderia trazer, seria Assim aqui, este verde pastel e este roxo, são duas cores que foram consideradas as cores tendências para, para 2021. Agora, também é verdade que pá, a cor é uma coisa muito pessoal, é como a nossa roupa, é uma coisa muito pessoal. O que eu acho que é a cor tendência para estar, não, outra pessoa pode, pode não achar. Mas também, para não, não nos limitarmos estas duas cores, hoje em dia há catálogos que têm mais de 1900 cores, Podem, vocês podem, o cliente de certeza consegue encontrar a cor que mais lhe agrada, com, com a, a cor que mais lhe agrada, e depois tem que ter cuidado com uma coisa, que é, a mesma cor, como vamos falar mais à frente, o que é que são tintas mate e o que é que são tintas acetinadas, a mesma cor pintada numa tinta mate ou numa tinta acetinada pode dar uma sensação diferente à vista, percebem? Uhum. Há cores, por exemplo, eu gostava, já agora, de te mostrar aqui uma coisa, que é, agora, com licença, este por acaso já não, trouxe, então não interessa a mesma cor em em mate e assinado pode -te dar diferenças diferenças de tonalidade porque os assinados refletem uma cor de uma maneira diferente percebes tem uhum. tendência a mesmo as cores escuras no mate a cor escuro, um vermelho escuro tu hum, olhas e sentes uma cor carregada no assinado me leva a brilho, parece que ele fica mais vivo percebes e a cor e a cor é a mesma este catálogo também tem uma vantagem que é ele está subdividido por as cores de interior, que também muitas delas dão para o exterior, mas são consideradas cores de interior. Aqui são cores fachadas, porque nem todas as cores dão para o exterior. Devido aos corantes que levam, há cores que não aguentam no exterior, percebes? Tem que ter resistência. Exatamente. Ao Os corantes têm que ter resistência. Tu, por exemplo, não consegues fazer. Um brame, se reparares não tem um brameio vivo tu não consegues fazer um vermelho vivo para estar no exterior porque vai perder a cor com muita com muita facilidade percebes e o código de cada uma dessas tintas é universal é? e na, deste, deste catálogo não deste sim isto é um catálogo universal onde tu, qualquer país do mundo trabalha com a mesma sim. referência com a mesma com a mesma referência e era isso que eu também te queria explicar este catálogo dividido em três partes interior fachadas, ou seja exterior e temos aqui o catálogo RAL que também é um catálogo universal este também podes escolher, podes escolher, ir a qualquer país do mundo e vais encontrar a mesma referência de cor. A qualidade da tinta é diferente, mas a mesma referência mas a é a de cor, cor. é sempre igual. Sempre a mesma, sempre a mesma. Outra cor, já agora por falar em tendências, vou-vos falar do 9010, do ralo 9010, porque é o chamado, perdoem-me é a expressão, é o chamado branco dos arquitetos. Porque os arquitetos, decoradores, não não gostam do branco, branco, e até o um ralo 9010 é a cor mais branca sem ser o branco. Eu sei que parece um contrassenso, mas uhum. é verdade. É uma cor muito clarinha, mas não é branca, percebes? É considerada, chama, no meio comum, como a cor dos arquitetos e os decoradores. E esta é uma, é uma das tendências para é uma tendência É uma tendência também para 2000. Esta, esta é a tendência para sempre. É sempre. Esta um é, é, é, Está sempre atual. É, sem é intemporal. É, Pronto, então quais são os passos que nós devemos começar para preparar a, a nossa pintura? Olha, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente deve entender, o que é a ordem da pintura? Porque, para pintar uma divisão não é preciso ser cientista, nem é preciso ser engenheiro, mas tem que ter uma ordem. A gente deve sempre começar, se for o caso e se for necessário, começar a pintura. A primeira coisa que devemos pintar uma divisão é o teto. É a primeira, se for necessário pintar, atenção. Depois devemos passar para as paredes, portas e janelas, rodapés, e depois o chão também, se for, se for, se for necessário. Essa é a ordem, é a ordem, ordem correta de, de uma pintura. Claro que imaginamos que o meu teto está bom, eu só quero pintar as paredes. Começo logo para as paredes, Portas, rodapés e assim sucessivamente. deve começar de cima para baixo. Porque se pensares comigo, vais pintar a parede depois as paredes plantas. Vais pintar o teto vai vais salpicar para as paredes. Percebes? Por isso é que tenha essa, tem essa ordem. Exatamente. Outra coisa, pois o que é que habíamos de fazer quando vamos uh, executar uma pintura? Debíamos de retirar tudo o que conseguíssemos retirar da divisão. Molduras tirar fora, os espelhos dos interruptores retirar, Uh, quadros, uh, candeeiros, que sejam possíveis a retirar, devias de retirar tudo, quanto mais limpo a ficar a divisão, mais fácil é para a gente pintar e menos recortes temos que andar a fazer, porque vamos ver à posterior, que os recortes é a coisa mais difícil de fazer uma pintura. Por isso, quanto menos recortes a gente tiver que fazer, mais fácil vai ser o trabalho, o trabalho que, que vamos executar. Objetos com uma maior dimensão devem ficar no centro, Exatamente, né? é? Exatamente, isso que eu ia dizer. uma sala, por exemplo, com um sofá, ficaria no centro Exatamente, da sala. Exatamente, puxa-se tudo para o centro, para o centro da, da, da divisão e cobriria-se com plásticos de, de cobertura. Tenho aqui, por exemplo, um, um exemplar. Seriam os plásticos. Estes plásticos são muito bons para cobrir móveis, camas, seja tudo que for. Atenção, e aqui é a minha opinião pessoal. Não é uma regra, é a minha opinião pessoal. Há quem use este tipo de plásticos no chão. Eu no chão não aconselharia. E vou-vos explicar porquê. Porque no chão, o plástico é uma superfície vitrificada. E a tinta, quando cai em cima do plástico, demora muito a secar. Ou seja, a gente está a pintar, a tinta caiu no plástico, a gente continuar a pintar, vai calcar e depois vai, vai ficar na, na, no, no sapato, vai por lá fora e vai apatanhar tudo na mesma, vai sujar tudo na mesma. Aí havíamos de usar esses rolos que podes Isso, só, assim esses no é uma chão, manta? Exatamente, estes rolos de, de manta no chão era a melhor opção. Ou cobertores velhos, uh, um lençol velho, coisas que, porque a tinta ao, ao cair em cima dessas mantas, ou dos lençóis, ou dos cobertores, é absorvida e seca logo, percebe? Já não corres o risco... Protege os objetos e Isso, o chão. Exatamente. Para, para cobrir móveis, cobrir para cobertura, estes plásticos, perfeitos, bem dimensões 5x4, ou seja, consegues logo uh, abrangir uma, uma zona grande, Agora, pôr ao chão, eu não aconselharia esplazes. Não quer dizer que não se possa fazer, mas a minha opinião pessoal, não, se, não sabia de, de, de utilizar. Olha E antes de avançarmos com a Sim. pintura propriamente dita, nós temos de fazer essa planificação, não é? Exatamente. Como saber, a zona, portanto, a, total, área, a área... A área que vamos pintar, exatamente. Como é que comprar sempre tinta para, prontos para que chegue para, para a área que vamos pintar. Para calcular as dimensões de uma parede é fácil é ver o comprimento vezes a altura. Porque muitas vezes, principalmente os clientes particulares, cometem um pequeno, uma pequena gafe perdoa-me a expressão, que é, chegam aqui à loja e dizem, olha, eu queria pintar um apartamento. Ah, e quantos metros tem? 120 metros quadrados. Mas é de chão, não é de paredes. Uma parede tem muito mais, porque tu tens de fazer o comprimento vezes a altura. percebes Ou seja, uma parede de 3 metros por 2 dá logo 6 metros quadrados dá logo seis metros quadrados. Uma parede de três por três dá 9 metros quadrados. Ou seja, como é sempre fazer é, é fácil medir a quantidade aos metros quadrados. É mede o comprimento vezes a altura e depois para escolher a tinta. Aí é bem terem atenção o tipo de tinta que vai que, que vai escolher, porque há tintas que têm maior rendimento que outro. Por exemplo, às vezes também os clientes dizer ah, esta tinta é boa mas é cara. Mas às vezes o caro é um bocado subjetivo porque a gente para, para realmente ver se é caro ou se é barato, ou se está dentro das nossas possibilidades, temos que fazer um balde, um balde ou uma lata de 5 litros, seja o que for, um balde de 15 litros, temos que ver quanto é que nos vai render. Porque, por exemplo, há baldes que rendem 210 metros quadrados uma de mão, estou a falar por de mão, e há baldes que rendem 120, ou seja, a gente com a mesma quantidade de tinta consegue pintar quase o dobro, ou seja, se depois uhum. formos ver o valor final, muitas vezes, às vezes, até nos sai mais barato ou sai em linha, já não digo mais barato, mas em linha, se calhar com a tinta mais barata, como é também ver e respeitar os rendimentos que, que, que as latas de tinta dizem. Outra Eu coisa... percebo me que estas são, também são das maiores dúvidas que, o, é. que, é. que as pessoas têm, é. porque vêm, por exemplo, 9 metros quadrados, 12 metros quadrados e não têm ideia de que, de que área é e que é. E estamos sempre a falar: atenção, que o rendimento nas embalagens vem sempre por de mão, ou seja, dando duas de mão, temos sempre que dividir a meio o rendimento, o rendimento que ela vai dar. Cuidado também sempre com uma coisa, por exemplo, paredes areadas ou paredes texturadas têm um consumo maior de tinta do que uma parede lisa, não sei se estou-me a fazer perceber. Uma tinta, uma parede lisa consome sempre menos tinta para pintar do que uma parede areada, uma parede areada tem sempre um consumo um consumo maior, tudo isso também vai influenciar. Pois a mão do pintor também influencia, mas mas mas também tem sempre esse cuidado. E é muito fácil tirar as medidas, é, comprimentos e também, por exemplo, agora o site do Romer lá e de outras empresas, chamam a mesma calculadora de tinta onde te permite logo fazer as contas e descontar as portas e descontar as janelas e descontar, descontar isso tudo e dá-te logo o consumo, o consumo no, de, que tu vais gastar da pintura. Ok, então fazemos esta planificação Exatamente. e depois avançamos para a preparação da parede. Da parede. Como eu vos disse ao primeiro, havíamos de retirar tudo o que podemos retirar, conseguimos retirar, retiraremos tudo. Depois, o que é que havíamos de fazer? Desengordurar as paredes, e com isto eu não quero que ninguém me leve a mal a dizer que a casa das pessoas tem gordura, ou não é isso que eu estou a dizer. É normal o filme da tinta com o passar dos anos vai retendo, vai, vai retendo sujidade, se fumares em casa vai nicotina, o pó, tudo isso, o seu próprio sol, a própria luz natural, vai desgastando e vai fazendo o filme da tinta ganhar, principalmente numa repintura, fazendo, ganhando sujidade. E devemos desengordurar, e nunca devíamos desengordurar com produtos de casa. Explique-te porquê. porquê. Os produtos que a gente usa do dia a dia de casa, eles engorduram muito bem, mas deixam uma camada de silicone para ajudar a não ganhar gordura. E essa camada de silicone que eles deixam, não deixa a tinta aderir em condições. Ou seja, a gente havíamos de utilizar produtos que apesar de desengordurarem, não, nenhum, não deixam nenhuma camada na superfície, de, no substrato, para que possas aplicar a tinta e não corres o risco de às vezes ter algum problema. Eu vou-te mostrar um produto que se chama Hobby Lava. Acho que o nome não podia ser mais sugeritivo, É específico. é, exatamente, Robilac e Lava. Isto é um produto que é usado para desengordar a paredes, agora não é usado puro, por isso é que existe latas de 0,25 e de litro, mas uh, as 0,25 são as mais vendidas, porquê? Porque isto é diluído uma colher de sopa num litro de água, ou seja, uma colher de sopa de produto, misturas num litro de água, mexes e depois aí é que fazes o desengorduramento o da parede, percebes? Ou seja, isto tem um rendimento muito grande, por isso aquela é lata de 0,25... É, é, é mais comercializado. Então esse será o primeiro, par, o primeiro, o primeiro passo, passo na planifica? Sim, é, principalmente numa repintura. Uma parede crua, uma parede de, de, virgem, perdoa dar uma expressão, não seria obrigatório. Agora numa parede que, tenha, que já tenha de pintura, ou seja, numa repintura, convém sempre desengordar as paredes, sempre. É o primeiro passo, o primeiro passo. Segundo passo, ora bem, eu já até vou tirar daqui o quadrozinho para a gente ver o que é que vai acontecer por aqui. Com licença. Quando foi retirar o quadro, quando foi retirar tudo, tem aparelho com, com, com buracos, com fissuras, uhum. com... Neste caso, não tínhamos, mas imaginamos que até tínhamos algum despolamento de tinta, ou seja, a tinta tinha descascado. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que reparar tudo antes de pintar. Porque a pintura não tapa fissuras, nem, nem disfarça imperfeições. A gente tem que reparar tudo previamente, antes de pintar. E, para isso, podíamos estar aqui, sei lá, três dias, mas vou-vos falar do, das gamas de massas mais corriqueiras e mais, mais tradicionais, para dar uma expressão que, que os... Cor... Existe muita oferta, não é? Muito, a, a panóplia da oferta é muito grande e, claro, que eu estou a mostrar formatos pequenos, mas isto depois existe formatos maiores e existe todo, todo, esse, todo esse, esse particular. Ora bem, vamos então falar aqui de umas massazinhas, só antes fazemos a aplicação, porque eu também vou-vos explicar como é que se faz a aplicação, aqui porque... O que temos de ter cuidado nas massas é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer. E gostava que me prestassem atenção agora no que eu vou dizer. Enchimento, ou seja, profundidade. Não me interessa nem a largura, nem o comprimento. Interessa-me a profundidade. E, por exemplo, esta massa é das massas mais vendidas no Rua uhum. e, uh, e muitas vezes é vendida para coisas erradas. Não, ou seja, o cliente leva isto para coisas erradas e fica decepcionado com a massa e a massa não tem culpa nenhuma. Porque esta massa que eu te vou mostrar, dá para fissuras até 2 mm de enchimento. Ou seja, isto é mesmo para pequeninas fissuras, pequenos descaixes na parede. Se tapas um buraco de um parafuso, um buraco de um parafuso é estreito, mas tem muita profundidade. Isso se tu tapas com esta massa, o que é que vai acontecer? Ela ao secar tem tendência a bater. Vai para dentro. E tu dás outra mãozinha e ela a torna a bater, e a terceira mão até fica bem. E o cliente diz, ah, esta massa está sempre a bater, está sempre, está sempre a bater porque ela não foi feita para ter tanto enchimento, percebes? Isto é uma massa para pequenas reparações. E agora eu gostava que me prestassem aqui um bocadinho de atenção. Isto aqui, o que eu vos vou dizer agora serve para qualquer massa, desde que sejam massas iguais ou equivalentes. Estas duas massas são as duas, é a mesma massa, só que esta é em pó e esta é em pasta. Como eu vos disse, em pasta dá 2 milímetros de enchimento. Em pó dá 5 milímetros de enchimento. A mesma massa em pó dá sempre um bocadinho mais de enchimento. Sempre. Tempo de secagem... 24 horas por milímetro de espessura, tempo de secagem 2 a 4 horas por milímetro de espessura, ou seja, em pó seca sempre muito mais rápido, muito mais rápido. E depois tem outra vantagem para os clientes que é, há pessoas que gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais dura, há pessoas que gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais mole, e com as massas por fazer, ou em pó, tu consegues jogar um pouco com a densidade da massa. As já prontas não, é esta densidade e não há o não há, não há que fazer, perdoa-me. Perdoa-me a expressão. Por isso é que eu digo que a única desvantagem das massas em pó é que tem que ser o cliente a fazer. É a única desvantagem. Uhum. Mas elas hoje em dia são muito fáceis. elas Na, embalagem, na própria embalagem diz sempre uh, as percentagens, por exemplo, aqui é duas Estas percentagens de massa. Essas específicas para interior. Sim, sim. Esta aqui, por exemplo. Agora as massas da, da, da aquaplast, bem, é uniformizadas. Por acaso não é bem que fizeste essa pergunta, Rui. Uh, antigamente, por exemplo, se era para interior ou exterior, umas diziam à frente, outras diziam atrás, outras diziam do lado, não era uniforme. Hoje em dia, todas elas são uniformes. Seja em pó, seja em pasta. Aqui à frente diz -se sempre se é de interior ou exterior, ou, do, ou dos dois. A capacidade de enchimento que elas permitem fazer é coisa que vem logo aqui na, na frente da embalagem. Até para vos ajudar a vocês, aos, aos, aos colegas que trabalham aqui na loja, comerciais, às vezes mesmo tenham alguma dúvida a falar com o cliente, bota assim por quanto o olho e conseguem identificar, identificar isso. E bem sempre, pois as características, o tempo de secagem, a, a, o consumo, bem sempre aqui de lado. Mas pronto, isto aqui também, esta massa já faz esta é uma massa que é, é indicada para pequenas fissuras, estamos vamos já, estávamos já a fazer a aplicação dela, indicada para pequenas fissuras, nunca para buracos. Depois temos aqui o universal, que basicamente é do mesmo género que o cima, só que como o próprio nome indica, dá para tudo, é universal, dá para paredes, azulejos, madeira, ferro, dá para todo tipo de materiais. Cuidado com uma coisa, por exemplo, que isto é muito usado para, nos azulejos, para fazer barramento de, azulejos, de parede de azulejos. Como ela só dá 2 milímetros de enchimento, por vezes a junta do azulejo está tem mais. Então o que é que a gente terá que fazer? Encher previamente só a junta do azulejo, ou seja, facear a junta do azulejo, deixar secar e depois dar um barramento pela parede toda. Percebes? Não convém fazer logo o enchimento total da parede, porque senão no sítio das juntas ela pode-te abater podes correr o risco de ela abater. Esta já dá para exterior, não é? Esta já dá para interior e exterior, exatamente, Rui. Depois, temos aqui o fibra, que, como o próprio nome indica, é uma massa que é reforçada com fibras. E qual é a vantagem? Ela diz mesmo para fissuras rebeldes e com movimento. O que é que são fissuras rebeldes e com movimento? Principalmente junto aos pilares, pilares das portas, das janelas, há muitas oscilações. As casas não estão paradas, as casas têm movimento, senão um abaixo. As casas têm que ter movimento. Os caminhões a passar na rua, a gente a bater com as portas, tudo isso faz oscilar as paredes. E há sempre aquelas fissuras que a gente tapa e ela torna a aparecer no mesmo sítio, a gente tapa e ela torna a aparecer no mesmo sítio. Para esse tipo de fissuras, o fibra é uma boa opção, como ela é reforçado com a fibra de vidro, ela vai jogar melhor com, a, com o movimento das paredes. Eu trago-vos aqui uma amostra. Mas este produto pode ser utilizado em qualquer fenda? Em qualquer fenda, em paredes, já não dá para azulejos nem, nem nem para nada disso, mas em paredes. Eu trago-vos aqui esta amostrazinha onde tipo, fizemos o preenchimento. É muito usada em madeira, principalmente se a madeira for ser pintada, porque se for ser invernizada não, porque ela tem é um branco sujo a cor dela. Mas, por exemplo, é uma massa que aprova muito em madeira, porque a madeira é um substrato que tem muita contração e dilatação, percebes? E se puseres uma massa rígida numa madeira, ela vai ter tendência a partir com muita facilidade, porque a madeira basta o, o dia e a noite para fazer crescer e mingar. Por isso é que é uma massa que é muito usada em madeira. Olha, tenho só aqui uma questão Isto, relacionada, ao que há pouco tu falaste aqui do Robi Lava, portanto o produto para desengordurar as paredes. O desengorduramento deve ser feito com um pano, pincel Sim. ou rolo? Poderá ser, no, com o rolo nunca, com o um paninho, o um paninho seria a melhor, e evitar que o pano deixe pelos aqueles panos, tinha que um pano de microfibras, para não deixar nenhum, mistério, nenhum pelo na, na, na parede, e fazer ali o desengorduramento normal, não é preciso andar a esfregar, perdão dar é uma expressão, passar pela parede toda para, para tirar a gordura, e deixar É de fácil aplicação. Sim, sim, muito fácil aplicação, é como se estivesse a passar água na parede, para dar é uma expressão, mas é um desengorduramento. Trocar é o pano, por exemplo, se for a casa toda, não anda sempre de uma pano, não é o cantar, já tem a gordura que, em vez de estarmos a desengordurar, estamos a engordurar. Depois, agora gostava que tu fizesses-me um favor, Rui, que me pegasses nestas duas massas. Sentes a diferença? Uh, Muitas vezes eu gosto de sim. brincar com os clientes. Eu gosto de brincar com os clientes. É mais pesada esta mais. do que esta. Elas vêm as duas cheias e trazem o mesmo em volume. Ela vem cheia em volume. Agora, esta massa ou pluma, é uma massa muito leve, parece espuma da barba, até vos posso mostrar já aqui, eu vou fazer a aplicação, mas posso-vos mostrar já aqui a, a densidade da massa. Parece a espuma da barba, não é que eu uso muita, mas, mas pronto, mas, mas parece espuma da barba. A sensação que eu tive é que a embalagem está vazia. Não? É, muitas vezes eu gosto de brincar com os clientes, eu faço demonstrações em loja, e gosto muitas vezes de brincar com os clientes e dizer assim, ah, olha toma e eles pegam assim, ah, isto está vazio, não está nada, está lá cheio. Porquê? esta massa é a única massa desta gama que não tem limite de enchimento. Tu podes tapar um buraco, uma fissura com 2 milímetros, com 10 centímetros, não tem limite de enchimento. Percebes? Por isso é que ela é assim levezinha. Porque, por exemplo, no teto, tu tapares com uma, se tapares fissuras com uma massa normal, ela tem tendência a bater porque a gravidade puxa, puxa para baixo, a é pendurar-se. Esta aqui não, ela é muito fácil e ela até está aqui aplicada. Vocês conseguem ver, por exemplo, uma massa convencional espalha mais pela parede toda. O pluma, tu aplicas no sítio da fissura ou do buraco, passas a espátula, ela fica quase só no sítio, da quase que não é preciso passar lixo lixa a seguir. Mas a gente também vamos falar agora já disso, agora aqui à frente. Tem uma grande vantagem em relação é, às outras massas. Exatamente. Tem uma, a única desvantagem que ela tem é que todas as outras massas que eu, que eu te mostrei até agora, permitem fazer, além de tapar buracos e fissuras, fazer barramentos. Ou seja, tu cobris uma parede toda com, com aquele tipo de massa. O pluma não. O pluma só dá para fazer enchimentos de fissuras e buracos, não dá para fazer barramentos. Eu, por exemplo, tenho aqui uma amostra do, do, do, standard, do standard, que era esta aqui, que vos vou mostrar o primeiro. Por exemplo, eu fiz o barramento aqui na madeira. Com o pluma eu não conseguia fazer um barramento. Não conseguia fazer isto que está aqui, percebes? Com o pluma não conseguiria fazer barramentos. O pluma é mesmo só para enchimento de fissuras e buracos. Uhum. Não, não permite... Como a densidade dela está feita para encher buracos, ela não consigo, ela não permite ser espalhada pela, pela parede, percebes? Não, não permite, não permite ser aplicada. Trouxe também aqui também uma amostra de várias situações, onde apliquei o Pluma, com beijos buracos maiores, buracos mai, mais pequeninos, até deixei metade à vista para vocês conseguirem verificar. O Pluma, ele fica só quase no sítio dos buracos, percebes? É muito fácil, muito fácil de, de, de trabalhar. Aqui só foi utilizado o Pluma. Aqui só, aqui só, só foi utilizado o Pluma. Pedro, tenho aqui uma questão também relacionada aqui que com, com a parede de peladur. As minhas paredes são de peladur, como devo proteger e que tipo de tinta devo usar? Mas tu, eu precisava só de saber se o peladur nunca foi pintado. Se nunca foi pintado, teria que ser, vamos falar mais à frente, teria que levar um primário e depois a pintura. Já há tintas que aderem diretas ao peladur. Quer dizer, elas aderem, na realidade, até aderem todas. O único problema do peladur, aqui a gente só tem uma placa, mas imaginemos que nós tínhamos a parede toda forrada. No sítio da junta leva aqui massa com uma fita para disfarçar as juntas. E o que é que acontece se não colocarmos o primário? Ele no sítio das massas vai absorver diferente do sítio do, do, do, do, do pelador propriamente dito, percebes? E depois vai ficar manchados na parede. O primário é para uniformizar a absorção do substrato, para que depois a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme, percebes? Não absorver mais de um lado do que nos outros. Se o peladuro já tiver pintado, pode fazer o um desengorduramento e, e a pintura, se não tiver fissuras nem nada, pode passar logo à pintura. Mas isso também vamos falar agora aqui mais à frente. Mas aconselhas o uso do primário? Sim, sim, sim. sim. O peladuro, principalmente se estiver em, em cru, o primário seria a coisa mais, mais importante, porque o primário vai uniformizar a absorção para que depois a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme e que dê logo um acabamento bonito. Agora, gostava, já que estávamos a falar de massas, eu... Vou, vou fazer aqui a aplicação de duas massas diferentes, para, para vocês verem como é, que, como é que se deve ser aplicado uma massa. Ora bem, temos aqui a embalagem, abrimos a embalagem, retiramos um bocadinho de, de massa, a quantidade que precisamos, e como é que fazer a ativação da massa, basicamente a ativação da massa, da massa não é mais, não é menos, do que tu espreme-la aqui entre palustras, que é... A massa, quando está na embalagem, não tem o processo de secagem ativado. Como ativar a massa, até para ela ficar mais molzinha e para permitir ser, ser trabalhada. Outra coisa que se deve fazer, tapar a embalagem. Não se deve, aqui, como era pouca coisa, também não havia muitos problemas. Mas não se deveria fazer, andares aqui a tapar buracos ou fissuras nas paredes com as embalagens abertas, porque o ar é que faz secar a massa dentro, dentro da embalagem. Depois, para fazer a aplicação aqui, por exemplo, nesta fissura, a massa deve ser sempre aplicada na perpendicular à fissura. Percebes? Por exemplo, a fissura está neste sentido, tu chegavas aqui, fazias a aplicação da massa, vamos aplicar já na outra também, fazíamos aqui a aplicação da massa e depois sim limparias a espátula e depois, até vou usar a outra que é maior, que é mais fácil, e depois farias a, a, o alisamento da massa, percebes? Uhum. E isto é que havias de aplicar. Poderias aplicar mais um bocadinho, deixar secar, aplicar mais um bocadinho, não havia problema nenhum. Podes chegar aqui agora, imaginemos que não ficou, não ficou uniforme. Podes pegar outra vez na massa, vir aqui outra vez, aplicar aqui na fissurinha e depois fazer o alisamento, fazer o alisamento da massa para que ela não fique, para que ela não fique na na, então, na mesma fissura deve-se passar várias vezes a, depende, a massa? Depende do caso, nestas sim, porque elas são muito pequeninas, é para teres a certeza que estás a empurrar a, a massa. Uma coisa que a gente também devíamos fazer, neste caso, no peladuro não, é não é tão necessário, mas nas paredes em cimento seria necessário, que seria avivar a, a fissura. O que é avivar a fissura? Vou-te explicar. Deixa-me só limpar aqui, se faz favor. E, e eu vou-te explicar o que é avivar a fissura. Uma fissura tão pequenina em cimento, tu havias de pegar numa chave fenda ou qualquer coisa e abriste um bocadinho a fissura. Porque senão nem a massa nem consegue. Se a fissura também foi muito uhum. fininha, a massa nem consegue penetrar na fissura, percebes? E então havia-se de avivar, a preferência de enver. De... Em em e havias de umedecer a fissura. parece um contrassenso, mas é verdade. Não é enxercar mas por exemplo, pegares num pano úmido. E, e passares assim na fissura. Vai ajudar Como... a reparar essa fissura. E a, e a vai, vai fazer com que a massa seque mais rápido e que, fique, e que fique mais dura. Porquê? Isto agora também é um pequeno à parte. Experimentem, os clientes que experimentem, por exemplo, espuma de poliuretano. O cliente que se experimenta em casa pegarem dois copos de plástico e num copo umedecer, no outro copo não umedecer, e botar espuma pós dois pós dois copos e entretanto encher até ao topo do copo, entretanto ela quando seca tem tendência a expandir e sai fora do copo e ele corta com o x os dois, e olha para dentro de um e olha para dentro do outro. E vai ver que no que, que estava umedecido a espuma está mais densa, não tem buracos, está uma coisa uniforme. Na que não umedeceu vai ficar com buracos, parece uma colmeia, porque isto tipo de massas eles secam por umidade. Eles secam por umidade do ar, se já tiver... Uhum. atenção, é úmido, não é encharcado. Se já tiver um, faz a massa secar mais rápido e ficar mais rija, mais dura, percebes? Vai facilitar essa vai tarefa. Facilitar, vai facilitar a, a secagem. Pronto, Agora então tratamos das fissuras. Deixa-me só mostrar-vos também já agora o pluma, só para vocês verem a diferença, porque, porque é que o pluma é tão bendito e as pessoas que levam gostam tanto do pluma. Porque como tu viste agora um bocado, quando eu apliquei esta massa, ou qualquer uma delas porque a densidade seria igual, tens de ter um bocado de cuidado porque senão ela pode cair da espátula, tens de ter um bocado, se for uma pessoa que não tenha muita prática, é mais complicado aplicar. O pluma, não preciso de tanta massa, vamos usar menos. O pluma, tiras, fazes a ativação da massa na é mesma, como, como, eu, como, eu como eu te expliquei, e podes virar a espátula ao contrário, que a massa não cai. Não vai cair. É muito fácil. Mesmo pessoas que tenham pouca experiência, têm muita facilidade em aplicar. E o que é que isto vai a dizer assim? Não, Pedro, mas é o que é que isso me ajuda? Porque, por exemplo, está aprovado que produtos que sejam de faça, fácil de aplicação, o cliente chega ao fim, mesmo aquele particular que não tem experiência, chega ao fim e diz assim, não sujou nada, aplicou tudo muito facilmente, chega ao fim também sou profissional, afinal eu também sei fazer as... Ou seja, aumenta a autoestima das pessoas. Acaba por ser e... um incentivo, não é? Exatamente. E olha a facilidade da aplicação. É chegar aqui, deixa-me só aqui, está feito. Está o buraco tapado. Muito fácil de aplicar, muito, muito, muito fácil de aplicar e muito prático, como se chama a dizer. Deixa-me só pousar aqui fechar a embalagem, para não estar aqui outra coisa. Estas embalagens pequenas, nem há tanta necessidade, mas foram embalagens maiores. Conforme vamos gastando a massa, devemos ir rapando sempre as, as bordas da embalagem. Sempre. Tem aqui uma, uma questão que é relacionada precisamente com o que ah, okay, estás a okay. falar. perguntam se o de depois de colocar a massa. Não, não, antes, previamente antes de... No peladuro não, atenção, no peladuro não temos necessidade de fazer isto, mas numa parede que seja de cimento ou de massa, de, de, devemos sempre avivar um bocadinho a fissura e a e umedecer, e umedecer a fissura. No pelador não temos essa necessidade, não temos essa necessidade. Depois, esquece, não só não falámos desta massa, que esta massa tem uma particularidade. de to, Todas as massas que eu te mostrei até agora, como tu consegues ver, são lisas. Esta não, esta é areada. Ou seja, tens uma parede areada, tens uma fissura, Queres, usar, queres, queres disfarçar a fissura, se aplicares qualquer massa daquelas vai ficar liso ali. Esta não, fica areado. Não te consigo garantir que o areado é exatamente igual ao que tu tens na parede, mas disfarça sempre melhor. Agora, tem uma particularidade. Isto é uma massa cimentícia. Não dá para aplicar em peladouros nem nada. Só dá para aplicar em suportes cimentícios. cimento, tijolo, bloco, botão... Não dá para aplicar em peladouros. Só mesmo em cimentos, percebes? Porque é uma massa à base cimentícia. Não dá para aplicar em peladouros. Hum... Rui. Preparamos fendas, fissuras, avançados. falta só, deixa-me só falar desta massa, te Peço perdão, só porque esta massa tem uma particularidade que, que, eu não vos disse, que eu não vos falei, que é, já vos tinha dito que o Universal permite aplicar em azulejo, mas tinhas de ter o cuidado de, de tapar a junta, a, previamente a junta do azulejo por causa que ela só dava 2 mm de enchimento. O Express em pó, dá para aplicar, também adera todo tipo de materiais, só dá para interior, não dá para exterior, só dá para interior, Agora, como ela dá um enchimento até 5 centímetros, não é 5 mm é 5 centímetros, não tens de ter o cuidado de fazer o preenchimento prévio das juntas, podes aplicar logo, logo diretamente, percebes? Ou seja, tem uma, é, uma tita, é uma massa que é muito usada e tem a vantagem que mesmo os 5 centímetros seca em 3 horas, ou seja, é muito usado por um profissionais, porque Permite que o profissional tape as fissurinhas logo de manhã, ou faça o barramento logo de manhã, Passar três horas já pode estar a lixar e a dar a primeira de mão, ao fim do dia já pode estar a dar a segunda de mão. Ou seja, não há perca de tempo à espera que as massas cheques, percebes? É uma massa... Eu costumo dizer, se o cliente tiver um buraco maior... Que atenção que não me interessa nem a largura, nem o comprimento. Interessa-me a profundidade. Se tiver um buraco com, com, com mais profundidade que 5 cm, que ponha um tijolo. Já há tijolo 7, mete um tijolo e já, e já não precisa. 5 cm é muita coisa. Também dá para aplicar, eu tenho aqui o Express, também dá para fazer o alisamento de paredes rugosas, por exemplo. Aqui neste caso, o que é que, o que, é que se fez? Com uma parede era muito rugosa, dá-se uma primeira de mão mais rapada, ainda conseguias ver uh, alguma textura da, da, da parede antiga. Uhum. Depois, dás uma de mão mais rapadinha, está feito. Era só agora aplicar tinta e aplicar, aplicar primário e depois, e depois tinta. Amanhã dar sobre as o eixo. Rui, até aqui, estamos entendidos? Perfeitamente. Então, prontos. Avançamos então com a preparação, com a preparação. Da, da nossa parede. Qual é o próximo passo? O Próximo passo seria reparar, lixar o que aplicamos, porque a gente ao aplicar a massa ela tem que ficar sempre mais forte do que, do que, a, própria, do que a própria fissura, percebes? Depois convém fazer o lixamento da, da mesma para que a parede fique uniforme e possa luar tinta. E existe uma lixa específica para existe esta tarefa? Existe de, de, de preferência para a parede e quanto mais, quer dizer, pois também depende do que tivermos a fazer. Mas uma lixa de grão 180 a 220 por aí, por aí também não usar lixas muito grossas porque a lixa vai desde de 80 até 3000. Mas depois já são lixas de água. Uh, agora convém fazer o lixamento. Aliás, a lixa e a fita de pintor são as duas coisas que um pintor tem que andar sempre no bolso sempre, sempre no bolso. Faz parte, ou seja, um, um pintor que faça de, de, pintura de profissão. Tem que andar sempre com uma lixa e com, uh, e com uma, um rolo de fita de pintor no bolso. O rolo pode não andar, mas isso porque... O, a preparação que tu dás à parede vai influenciar muito o acabamento que a parede vai ter. Porque se ela, se deixe, por exemplo, agora chegava aqui e dizia assim não é preciso lixar a parede, vamos botar a tinta para cima. Esta meixa aqui nunca mais vai sair. E é que depois tu lixares, depois de teres tinta, é muito mais complicado. Muito, tu Agora vais, vamos pegar na lixa, vamos pausar aqui e vais ver que corta bem a massa. Se eu chegasse aqui e pintasse, depois para lixar é muito complicado, é muito complicado. E até para pegar na lixa costuma-se dizer, eu já disse, acho que já disse isto uma vez, que é, antigamente havia uma profissão que era pintor, agora toda a gente é pintor. E então perdeu-se algumas técnicas e algumas dicas que se foram perdendo ao longo dos anos e que acho que tinha, todas a, tinha toda a lógica de ainda, de, ainda, de ainda ser usadas hoje em dia, que é, até para lixar é preciso saber, ou seja, é preciso ter cuidado. Tu vais explicar a forma correta a forma de lixar como se deve a parede. lixar. Tu tens duas maneiras, tens a maneira mais prática, hoje em dia também já existem bloquinhos para tu de lixa, onde te, permite, onde te permite fazer a lixagem do substrato. Por exemplo, vou-te fazer a pergunta a ti, não me leves a mal, mas como é, que tu, como é que tu ias lixar uma parede, como é que tu pegavas na lixa para, para lixar uma parede? Assim, desta forma. Está, está, está, não, deve, ser errado. Maior, deve ser o que a maior parte é. das pessoas fazem. Pois é, é verdade. Ou pegam assim, só que assim, não estão a fazer uma, uma pressão uniforme pela lixa. Ou seja, vai lixar mais de um lado do que do outro. Na parede nem é muito grave, mas por exemplo, numa madeira até pode começar a ganhar covas. Percebes? A maneira correta de é pegar numa lixa, ou arranjavas um bloquinho, onde isto pousava assim no bloquinho e depois fazias o lixamento, ou então fazes o seguinte: dobras assim a lixa a meio. Pegas assim na mão e separas este dedo para um lado e estes três para o outro. E metes aqui a lixa, aqui assim, assim, pousas aqui a lixa. Porquê? Porque agora se reparares, quando pousares a mão, estás a apoiar a lixa toda. Uhum. Estás a fazer um movimento constante e uniforme por toda a superfície. E já te permite fazer outra coisa, as fissuras devem ser sempre lixadas na, na, em movimentos circulares. Nunca deve ser no sentido da fissura, percebes? Uhum. Deve ser sempre em movimentos circulares. Fazias um lixamento e depois lixas assim, tens outra vantagem, tu estás a passar... Por acaso aqui a gente... A área é pequena, mas imaginemos que a área era maior. Eu já tinha lixado aqui, agora tinha passado para esta Tu quando estás a passar a lixar aqui, estás a passar este bocado da mão aqui, sentes que está liso, se às vezes tivesses deixado algum bocado para lixar, sentias e consegues vir atrás para, para rectificar, certo? Fazíamos o um lixamento da parede, isto faz um bocado de pó, mas infelizmente tem que ser, não há milagres, por isso é que isolar... Também os chãos e tudo, é muito importante, é importante porque, olha, com a mantinha já não fechava o chão, já só fechava a mantinha. <risos> é? Depois ao fim enrola-se, outro, outro, outro truque que eu também vos podia dizer, as mantas ao fim devem ser enroladas. Porquê? Porque elas têm lixo, né De lixar. Enrolas e depois quando tiveres num sítio onde possas sacudir que não, não, não, não, não te interessa fazer. aí sim sacudis, porque se pegares nela numa ponta e noutra vai que é lixo para as outras divisões e não é o aconselhável, deves enrolá-las, enrolar, enrolar a manta. Lixas, já está, já está lixadinho, está vaciadinho. Aqui o pluma, como eu vos disse, que já foi aplicado previamente, quase nem é preciso lixar, ele já estava no sítio, no sítio da fissura. Vou só limpar as mãos, peço desculpa. Olha isto, faz um pouco Rui. É verdade. estás a ver as máscaras? Os pintores já usavam máscara antes de aparecer o Covid. Já se usavam máscaras, que é importante. Gente aqui não está a usar porque... Prontos, para, para, porque estávamos a fazer a filmagem, mas isto devia-se usar com, com uma máscara. Claro. Com uma máscara. E uns óculos, de preferência, por causa dos olhos. Rui, como falámos até agora, falámos de desengorduramento, preparar as paredes, quando uhum. aplicámos a massa, se for o caso, porque às vezes não é o caso, fazíamos o um lixamento das mesmas para, para ficar a parede em condições, e agora vamos à parte mais polémica da questão. Que é, primários sim ou não. Eu costumo dizer que os primários, isto é uma um pequena parte, os primários para quem é fabricante de tintas é a melhor coisa que pode existir. Porque resolvem tudo. Porque, por exemplo, não é que aconteça muitas vezes, mas imaginemos, se tu pintaste, tiveste um problema qualquer na parede. Eu chego lá e digo, o senhor aplicou primário? Ah, e apliquei. Não havia ter aplicado, que neste caso não era preciso. O outro, o senhor, você aplicou o primário? Não, havia de ter aplicado, porque neste caso era preciso. Porquê? Então há situações em que é necessário... Exatamente, e eu não te consigo... Não é? eu não te consigo. Primário, há situações, por exemplo, o pelador, quando tem um cru, deve ser sempre aplicado um primário. Quando tens problemas de fungos, já falámos num, num live stream anterior, deves fazer a limpeza, a desinfecção e depois aplicar um primário antifúgico. Uh, agora, por exemplo, tens a parede estado a, a parede está direitinha, tá tudo. só queres mudar a cor, ou até queres manter a mesma cor, mas refrescar, a tinta já está um bocado suja, queres, queres refrescar. Não tens necessidade de aplicar o primário para nada, sinceramente, não é obrigatório. Uhum. Uh, tens uma, um pelador virgem, que, ou que nunca levou pintura, aí sim, convém aplicar um primário. Tens uma cor forte, queres passar para uma cor clara, aí sim, deves aplicar um primário. Tens problemas de fungos, depois de fazer o tratamento, aí sim deves aplicar, deves aplicar o, o, o primário. Ou seja, eu não te consigo dizer que tu deves usar primários em tudo, porque nem sempre, nem sempre uhum. é a realidade. E os primários também podiam, era com as massas, podiam estar aqui muito tempo, mas eu prefiro, queria que os clientes entendessem as diferenças entre os tipos de primários, porque depois os primários também são todos iguais. Por exemplo, eu vou-te mostrar quatro tipos de primários diferentes que tu tens aqui, uh, três tipos de primários diferentes que tens aqui à tua frente. Quatro até. Hidroarmadura, por exemplo, este primário que está aqui, é um excelente primário para promover a aderência da pintura, ou seja, paredes às vezes que a própria pintura que lá está já está assim meio desgastada, ou o próprio cimento que está também dá para interior ou exterior, o próprio cimento já está a desfazer, isto é um bom primário para tu aplicares, isto vai agregar a superfície que lá está, percebes? tornar o que está lá limpo, uniforme, para que depois a tinta tenha onde ancorar, ou seja, a tinta tenha onde se agarrar de uma maneira correta. Percebes? Para superfícies difíceis de aderência, Exatamente. é recomendado. Para, para luz quando, quando está em cru, por exemplo, também é um bom primário, porque vai uniformizar a absorção do substrato, para depois a tinta ser absorvida de maneira igual e não ficar com manchas, ficar uniforme pela parede toda. Depois, isto são primários de, de, de enchimento, para cobrir com as fortes, por exemplo, também é um bom primário, tem mais cobertura do que uma tinta, é um bom primário. Isto é um primário de opacidade ou de uniformização. Existem vários tamanhos, não é? Existem, exatamente. Existem vários tamanhos. Depois, temos primários antifúngicos, onde tenho, por exemplo, aqui o exemplo do, do Plastra 1, que é um primário que já falámos nele no outro live stream, mas que tem que ter... gosto sempre de, de reforçar esta ideia, porque senão pode trazer mais complicações do que benefícios, que é... É um primário que é diluído a 100%. Aquele primário não, é aplicado direto. Este primário é diluído a 100%. Ou seja, o que misturaste tinta, tinta, tens que misturar a mesma quantidade de água. mas e só depois fazes a aplicação. Isto é um primário em color, ele diz branco, mas ele depois, já vimos no outro live stream, ele ao aplicar fica em color. E porquê? Porque quanto mais aguado for um primário, quanto menos corpo tiver, mais transparente for, mais fino vai ser, mais facilidade vai ter em penetrar nos poros, nos microporos do substrato. Se for um primário com, muita, com muito corpo, fica à superfície, não penetra. E, por exemplo, quando temos problemas de umidades e primários antifúngicos, o objetivo é que o primário penetre no, no, no substrato. Esse é indicado para as zonas úmidas? Exatamente, é? exatamente. Muito, é, especi, é específico para as zonas úmidas. E quando existem as tintas que já vêm acompanhadas do primário, por exemplo, neste caso, anti-umidade? Não. Atenção, as tintas já trazem antifungos, mas não quer dizer que não são primários, porque primários e tintas, apesar de se aplicar da mesma maneira, são coisas diferentes. Eu também te vou falar mais à frente, mas também posso já, posso já falar disso, que é... Um, os primários nunca devem ser deixados expostos sem levar a pintura de acabamento. Ou seja, tu nunca podes aplicar um primário, a parede ficou branquinha, e dizes diz, ah, oh, já nem vou aplicar a tinta, não. Porque os primários têm mais opacidade, têm resistência aos fungos, têm isso tudo, dependendo do tipo primário, mas não têm a resistência à esfrega, não têm resistência ao sol, percebes, à luz solar, não têm a resistência como a tinta tem, percebes? Por isso é que as tintas, há tintas antifúgicas e primários anti são coisas diferentes. O primário, como o próprio nome indica, aplica-se primeiro, primeiro, é tipo uma barreira. E para funcionar uh, em perfeitas condições, tem que levar a tinta depois. Tem é sempre que levar tinta de acabamento por cima, exatamente. Exceto um que vamos falar, mas também ninguém o usa para isso. Uh, pois temos aqui o Kills, como o próprio nome indica, é um bom primário para quê? Para selar manchas. Por exemplo, manchas de nicotina, das pessoas que, que fumam dentro de casa. Uma mancha de um incêndio, aquele preto, tiveste um incêndio na cozinha, imaginemos, manchas de umidade, mas a umidade deve ser sempre tratada primeiro. Marcadores, são um tipo de, de. são problemas que, tu se tu aplicaste, por exemplo, um primário convencional, tipo o hidroarmadura, ele em fresco vai ficar muito, muito bonito, mas quando seca a mancha tem tendência a migrar para o lado de fora. A mancha aparece outra vez. O quilos é muito bom nessas, situaço, nessas situações. porque Ele vai selar a mancha. Não deixa a mancha migrar para o lado de fora, percebes? Uhum. É um primário que é muito usado quando tens esse tipo de problemas. Depois, temos aqui o clácido, não, não podes deixar estar. O clácido que é um primário de aderência. O que é que é um primário de aderência? Atenção, que existia mais, eu estou a falar dos mais riqueiros. São primários que são usados para que a tinta possa aderir à superfície onde habitualmente não ader. Por exemplo, azulejos Se se aplicares uma tinta de parede num azulejo, ela não vai aderir. Se aplicares o clácido e o deixares secar, quando fores aplicar a tinta, ela já vai aderir, percebes? E ela que vai agarrar à superfície para que a tinta tenha onde agarrar. Mas existem primários específicos para a tinta Sim, fotos? também Sim, também existe, mas este aqui é um primário de aderência e Adere a todo tipo de materiais, vidro, plástico, paredes, uh, ferro. Atenção, só não é muito aconselhável para ferro forroso, ou seja, para o ferro quando está com forrugem. Porque aí, convém aplicar um primário anticorrosivo para não deixar a ferrugem alastrar, percebes? Neste caso, tem que fazer o tratamento. Exatamente, exatamente. É um primário que dá para usar no interior e no exterior, com uma particularidade. Ele, no exterior, tem que ser sempre pintado. A tal, tal situação que falámos, tem sempre que um levar tinta em cima. No interior, e se for branco, que ele só existe em branco, tu se, deres três, se deres três de mãos, ele serve como acabamento. E tu vais dizer assim, mas qual é a vantagem? Não é muita, principalmente nos tetos. Não primária, que é muito fácil de aplicar. Usava-se muito nos tetos, porque os tetos também, tradicionalmente, são brancos. Dava-se três mãozinhas de primário, já não precisava de levar a tinta de tetos, percebes? Aqui não. Aqui, no exterior, tem que ser sempre repintado. Ora bem, tens dúvidas até aqui, Rui? Não. Até aplicarmos o primário, agora avançávamos... Para a tinta? Para a tinta. tu pouco vamos... falaste entre os mates e assinados e até referiste que gostavas de dar uma explicação. Exatamente. Gostava de vos dar a explicação do que é uma tinta mate e do que é uma tinta acetinada. As tintas mate não têm brilho. São tintas foscas, perdoem-me a expressão. E, não... e só pelo facto de não ter brilho tem logo três vantagens e dois defeitos. Mas vamos já falar primeiro nas vantagens. As tintas mate levam mais cargas, porque, pensa comigo, a tinta... Imagina um copo com água, um copo de água, e tu vais misturando açúcar e outras coisas. Aquilo vai-se dissolvendo até que chega uma altura que a água satura e já não consegue dissolver mais. A tinta é igual. A tinta é um, leva um veículo, chama-se um veículo, que é a base da tinta, e depois leva aditivos, antifungos, ofuscantes, todo esse tipo de aditivos. E o que é que acontece? Acontece que as tintas de mate, como levam mais cargas, têm sempre mais poder de cobertura. Tu consegues, por exemplo, tinhas aqui um amarelo, imaginemos, e queres pintar de branco com uma tinta mate, com duas de mão consegues cobrir bem o amarelo, percebes? Se fosse com uma tinta acetinada, já tinhas que dar quatro ou cinco de mãos e mesmo assim ias notar sempre ali aquele amarelado por baixo, porque elas são tintas mais limpas, não têm tantas cargas, não têm tanto poder de cobertura. Agora, os assinados também, como não levam brilho, permite esforçar melhor as imperfeições da parede e da própria pintura. Ou seja, não notas tanto as imperfeições, os acetinados, como levam brilho, basta ter aqui uma fissurinha, uma cova, quebra ali o brilho e parece que notas mais, parece que tu olhas para a parede e puxa mais os defeitos, os defeitos para a vista, percebes? Os acetinados, também dois para amanhã, queres pintar por cima, podes pintar com mate ou com acetinado, não tens, não tens nenhum tipo de problemas. Independente então, de ser de mate ou acetinado, a forma de aplicação é igual. É igual, é igual, isso vamos já falar também a seguir. Agora, por exemplo, as tintas as tintas mate têm uma desvantagem que é a lavabilidade. As tintas mate hoje em dia já dizem que são laváveis, e são laváveis. O que é considerado lavável? É tu passares o pano, retirares a mancha, ou pelo menos atenuares, porque há manchas também que não saem, que atenuás a mancha e não vira tinta agarrada ao pano. E isso não acontece. Agora, o que é o que eu costumo dizer aos clientes? Tu sujas a manga da camisola, não lavas só a manga, tens que lavar a camisola toda. As paredes com, com tinta mate é igual. Imaginemos que ganhou uma mancha só aqui. Tu se fores esfregar só aqui, imaginemos que a mancha até saiu. Mas tu a esfregar, estás a polir a tinta, ela vai ganhar um bocado de brilho. E depois, quando bate o sol, tu notas que tem mais brilho ali do que no resto da parede. Parece que ficou lá a mancha na mesma. Ou seja, as tintas mate obrigam-te a passar o pano na parede toda. Não é preciso nas paredes todas, mas na parede que estás a trabalhar, obriga-te a passar o pano. Os acetinados, como, como eu te disse, levam um bocadinho de brilho, é o considerado meio brilho são sempre muito mais laváveis, muito, e como já levam um brilho, tu podes fregar só o sítio da mancha, que não, é, não vais ter problemas, percebes? Agora, têm esse sempre menos poder de cobertura e, e puxam mais as imperfeições, quer da parede, quer da pintura, para a mão. Ou seja, porque é que eu tento focar nesta questão? Uma casa antiga, que as paredes não estejam em muito bom estado, para pintar, o assinado, não sei se será uma boa, uma boa aposta, porque depois vai notar as imperfeições todas, certo? combina ser mais com paredes novas. Vamos fazer aqui, tenho aqui umas essas tintas para vos a mostrar, Há algumas opções de mates e de tintas acetinadas. gostava também de falar desta tinta que está aqui, que é, basicamente, vai contradizer aquilo que eu te disse, que é uma tinta nova que a Robelac lançou, que se chama Clean Go, que é uma tinta de uma tecnologia 100% acrílica, para interior, e o que é que é esta tinta, a vantagem desta tinta? É muito, nível, é, apesar de ser mate, é muito lavável, uhum. e não ganha brilho, pode esfregar só no sítio da mancha, mas é uma tecnologia diferente, atenção. Estamos a falar, apesar de ser mate, é uma tecnologia diferente das tintas, das tintas convencionais. Por isso é que é uma tinta que é, tem bastante resistência às manchas e é muito lavável. Oh Pedro, já que se fala na lavagem eh, da resistência das sim, tintas, sim, sim, sim. há sempre aquela associação entre as tintas plásticas serem associadas à lavagem. Não tem, não tem não, nada a ver, não é. São não, coisas completamente diferentes. São coisas. Tinta plástica é a tecnologia da tinta. Eu sei que parece, um o falar em tecnologia em pintura, mas uhum. existe a acho a que é a tinta convencional que se, que se, que, que, pronto, que se faz. Pois é, existe é, tintas vinílicas, por exemplo, que levam resinas vinílicas, tintas xiloxânicas que levam resinas, na sua composição levam resinas xiloxânicas, tintas acrílicas que reservam, levam resinas acrílicas, percebes? Depois o que muda nas tintas é uh, uh, uh, uh, uh, uh, o tipo de resinas que, que, tu, que tu... E é isso que faz a diferença faz... na resistência à lavagem, na composição. Exatamente, exatamente. Agora, vocês também já devem estar fartos. De só ouvir, vamos fazer aqui a aplicação para vocês. Também gostava de explicar. Ora bem, já fizemos ali, já desengordurámos já, já aplicamos a massa, já lixamos. Primário, sim ou não? Neste caso, até já tinha aqui uma mãozinha de primário. Vamos fazer a aplicação de uma tinta também para eu tentar dar algumas dicas de como é que se deve fazer a aplicação de uma tinta. Olha, quando te preparas, tinha aqui uma questão. Sim, sem problema. O que fazer para tornar uma parede pintada cor escura em clara? Por exemplo, passar de preto para branco. Combinho aplicar um primário, ou pacificante. Uhum. Um primário opacificante, pacificante, ou seja, um primário que tenha bastante poder de cobertura. Aplicar o primário, deixar secar e depois aplicar a tinta, a, a, a tinta branca em cima. Era o, o ideal. Era o ideal a fazer-se. Ora bem, vamos lá então. Preciso aqui de um bocadinho de papel. Vamos lá fazer aqui para vos tentar explicar também algumas dicas de pintura que eu gostava que vocês aprendessem lá em casa, para que vos permita, vos permita depois também fazerem o, o vosso trabalho com mais facilidade, com mais, mais segurança. Existem várias cores? É? Existe, isto é afinado. Esta, esta aqui foi afinada. Afinei em azul, porque é uma cor que é muito usada em quarto de crianças e... Hum, e pronto escolhi essa cor devido a esse, a esse motivo e é fechar a embalagem e agora vamos fazer aqui a aplicação vou tentar fita de pintor uhum. previamente vou pintar aqui este bocado por aqui abaixo só para vocês verem verem uh, outra coisa deve-se perder bastante tempo é isolar tudo que seja rodapés e tudo, porque quanto melhor a gente isolar ao início, menos trabalho vamos ter ao fim. Porque imaginemos que não isolou bem o rodapé, pintou a parede, quando a parede já está prontinha, quando vamos a tirar a fita, o rodapé está sujo. Vamos lá limpar o rodapé, sujamos a parede. E depois torna-se no ciclo vicioso. Quanto melhor fizermos o desengr... a limpeza e o.. Um... E a, e a proteção, menos trabalho nos dá, nos dá no fim Eu diria até que seria um dia para estes trabalhos e o outro dia para pintar, não, não seria, é? Não seria uma má opção, não seria uma má opção. Vamos fazer aqui a pintura, aqui deste bocadinho, para vocês conseguirem observar. Peço desculpa só por estar a perder um bocado de tempo, mas também para ficar uma coisa um bocadinho direita, para que se consiga ver. Aqui a parede é alta, é boa se pintar. Outra coisa que, se calhar, os clientes vão perguntar. Extensor ou não extensor? Uhum. Qual é que é a tua opinião? Eu gosto de extensor, mas mas temos de ter cuidado com uma coisa. O extensor tira sensibilidade à mão. Ou seja, tu se não tiveres cuidado, quando estás com o extensor, fazes mais pressão na parte superior, aqui no meio começas a aliviar a pressão, devido ao movimento, percebes? E embaixo começas a fazer pressão outra vez. E pode não deixar uma camada uniforme pela parede pela parede ficar mais tinta em cima, menos tinta embaixo e, e mais tinta em, menos tinta no meio e mais tinta em baixo outra vez. É, pode-se verificar quando se pinta um teto. Exatamente, exatamente, por isso é que os tetos também é das superfícies mais difíceis de pintar porque tu perdes sensibilidade de, de, da mão, percebes? Outra coisa, as paredes devem ser pintadas em faixas de 60 a 1 um metro. Ninguém vai andar de fita métrica, mas devem ser pintadas. E de preferência, e sempre possível, de cima a baixo. E então, o que é que a gente deve fazer? Deve fazer Espremer aqui o rolinho. Espremer bem. Porquê é que se deve espremer aqui o rolo? Sabes? Porquê? Para uniformizar a tinta no próprio rolo, principalmente porque como o rolo é novo, tu se fores à embalagem ou ao tabuleiro, logo diretamente para a parede, ele não, tem a tinta, não absorveu a tinta de uma maneira uniforme. E vais ver que as primeiras roladas não fica a tinta de uma maneira uniforme na parede. Então o excesso de tinta iria prejudicar a pintura? Exatamente, exatamente. Deves fazer a pintura, como eu vos disse, da preferência de cima a baixo, de cima a baixo. E deve-se passar várias vezes no mesmo sítio? Deves fazer de maneira que, a tinta, que tu sintas que a tinta ficou uniforme, percebes? Que deixaste, estás a deixar a mesma quantidade de tinta pela, pela, pela parede toda. Por exemplo, agora vamos simular... Imaginemos que já tinha pintado uma faixa de 60 cm, né Imaginemos que já tínhamos. Quando vais ao tabuleiro, não convém começar onde acabaste Vou-te explicar porquê. Porque aqui já tem tinta, o rolo está encharcado, aqui ficava uma sobreposição. Fica mais tinta aqui com o resto da parede. Uhum. Deves começar sempre mais ao lado e ir levar a tinta para onde, por onde, por onde estavas, percebes? E ires levando a tinta por onde acabaste. Estás a perceber? Não deves começar no sítio onde, onde acabaste. Por exemplo, eu agora aqui vai ser mais complicado porque já, já é pouca área. Mas imaginemos que eu tinha acabado aqui, agora ao começar havia de começar mais aqui e depois ir a levar a tinta para a emenda, percebes? Outra coisa que gostava de vos dizer, acho que já disse isto uma vez, num workshop anterior, mas também quem não assistiu vai ficar a saber outra vez, que é, deve-se cruzar sempre a tinta, que é andar com a tinta para cima e para baixo, e depois, ou, ou na, na horizontal, ou assim na diagonal, passar em movimentos, porquê? Imaginemos que tenho aqui uma cova, tu se sempre na mesma direção, podes não deixar a tinta lá, se fizeres movimentos cruzados, corres menos o risco de não deixar, de não deixar a tinta lá. Oh Pedro, e duas mãos é o que é sempre, necessário, é sempre não é? necessário. E deves fazer o afagamento da tinta. Parece um uma não é? O que é que é afagar a tinta? É virar a tinta toda para o mesmo lado. Imagina um tapete com pelo. Tu chegares a um tapete com pelo comprido e passares uma mão para a direita e uma para a esquerda, parece que há ali uma mancha. Aqui é igual. A tinta deixa-te de andar com o rolo para cima e para baixo. Vai ficar uma para um lado, outra para o outro. Afagar a tinta basicamente é virar a tinta toda para o mesmo lado. E como é que se faz? Desce o primeiro metro, deste o segundo, antes de dar o terceiro, o ao primeiro, com o rolo sem tinta, pode ser o mesmo rolo, mas sem estar encharcado e fazes movimentos de baixo para cima, e assim ó de leve, sem carregar, que assim estás a virar a tinta toda para o mesmo lado, isto chama-se afagar, afagar a tinta, corres menos o risco de aparecer manchas, percebes? Outra coisa, quem for direito, quem pintar com o rolo, com a mão, isto é uma dica, não é uma regra, uhum. quem pintar com a mão direita, deve sempre pintar a parede da direita para a esquerda, e vou-te explicar porquê. Imaginemos estás a, esta parede, estás aqui a pintar, estás em cima dos cadotes, se equilibraste, vais pôr a mão esquerda na parede, e assim pões sempre na área não pintada. Se estivesses a pintar da esquerda para a direita, vais pôr a, a, o corpo em cima da pintura, se já vais estragar a pintura. É uma boa dica. Eu... Outra coisa, os tetos, por exemplo, deves pintar, principalmente a última de mão, sempre no sentido da entrada de luz. Imaginemos que tens ali uma janela, tens aqui o teto, deves pintar sempre no sentido da entrada de luz porque vais notar menos as imperfeições. Pintares perpendicular à entrada de luz, vais notar mais as imperfeições do, do, do, da pintura e do, próprio, e, do, e do próprio teto, percebes? Mas como eu te estava a dizer, Rui, isto, pronto, isso aqui foi uma área pequena, mas isto seria o que terias de fazer para pintar. Outra coisa que eu gostava de, de mostrar, que eram os, recados, os, os recortes. Nos recortes, aqui não temos, mas imaginemos que tínhamos aqui outra parede, tínhamos que fazer o recorte aqui com a trincha. A qualidade da ferramenta é muito importante, mas a qualidade deste, do, dos rolos também é importante, a qualidade, mas das trinchas é mesmo muito importante. Tu sabes como é que tu vês como é que tu vês a qualidade de uma trincha? Como? De que forma? Pela quantidade de cerdas que ela leva. Hum. E como é que tu sabes? cerdas? Estes, sim, sim. Como é que tu sabes quantas cerdas é que ela leva? É, é fácil, de Quantas? uma, duas, três, <risos> <que não>. estou a <risos> brincar. Por exemplo, esta, esta trincha parece que leva cerdas pelo lado. Abrimos ao meio. Vocês conseguem ver um, um bocado de madeira ali no meio. Ou seja, ela só leva cerdas à volta. Dá a sensação que tem muitas, mas não é. E depois tem, tem outra coisa, que é tu fazes isto e largas e já vês que ela não volta ao formato original. Uhum. Uma trincha com mais qualidade, temos aqui por exemplo esta, te fazes isso, ainda vês ali um bocadinho de madeira, mas já não vês quase nada, já leva muito mais, muito, muito mais cerdas já leva muito mais cerdas, ou seja, já não vai marcar tanto. Uma trincha do género desta, do género desta. Onde, coincidência, também é azul. Mas uh, tu fazes isso e já não, vês, já não vês pó. Ou seja, leva cerdas todas. E quanto mais cerdas levar é lógico, como tu vais fazer este movimento, ela, tu, as cerdas pousam todas na, no substrato. Se for esta, só pousas de baixo e acima já bate. Ou seja, já vai marcar, vai ficar muito marcado, percebes? E isso é fundamental para. Porque os recortes o meu é a coisa mais difícil de disfarçar. Se, se o material não tiver qualidade, ainda é muito difícil é de, de, de disfarçar. Olha, tem aqui uma questão que cuidado devemos ter ao tirar a, a fita de pintura para ficar perfeita. Muito bem, muito, uma pergunta muito boa mesmo. Por vezes fica muito bom. a Neste grata. caso, eu, também como o tempo é um bocado mais limitado, não pude -vos explicar também se calhar o que eu gostaria de explicar. Mas por exemplo, imaginemos que tu querias até fazer uma lista na parede. Imaginemos que querias fazer uma lista na parede. Como é que tu farias? Agora também assim, rápido. Imaginemos, colocavas aqui a fita, colocavas aqui a fita. E colocavas aqui a fita e aqui a fita e querias fazer aqui uma lista de uma cor diferente. O que é que terias que fazer para, correr, para não corres o risco que a tinta passe debaixo da fita e ficar hum. uma, uma, uma, uma linha... Um trabalho perfeito. Uma lista perfeita mesmo, parece a fio de prumo, como se me a dizer. Era, mas aqui a parede é branca, se fosse outra cor, tinha que ser com outra cor, mas aqui a parede é branca, era pegar em tinta branca com um pincelzinho e passares aqui. passar só aqui em cima da, da, da, da fita e aqui igual. Com branco, com a cor do fundo, percebes? Uhum. Deixar secar e depois podias pintar à vontade que a cor quiseses, que ela, como já tens aqui o branco, ela não te deixa espirrar a cor por baixo da fita. tu Quando tirar-se a fita, a parede, a parede ia estar a e ia estar 100% direita. Percebes? Na extremidade estaria a Exatamente, estaria... ia estar sempre a direita. Mas aqui a fita, tirar a fita neste caso. A fita deve ser sempre retirada, não assim. Não deves retirar a fita assim, mas deves retirar a fita assim a fazer tipo um triângulo. Vês aqui? E retiras a fita assim. Claro que não deves puxar aqui embaixo. Aqui já, por exemplo, já terias que... Vais sempre puxando perto da... De... Ora, por exemplo, aqui. Vai sempre puxando, chegas aqui, já combina agarrar aqui. E puxando, e agarrar, e puxando, e agarrar. E aqui, exatamente a mesma coisa. Vais puxando, e a... a fita... Estaria, estaria, estaria pronto. E era assim que devias retirar a fita. Nunca deves retirar a fita assim. Nunca se deve retirar a fita assim. Mais questões, Ruiz? Mais alguma questão? E aqui mais uma. Quando vamos pintar de novo uma parede, é necessário nova cor dar mais do que uma de mão. Há pouco falaste, referiste -se duas. sempre né? duas de mãos, para que a tinta tenha quantidade suficiente e espessura suficiente para ter resistência à lavagem, porque, por exemplo, tu compras uma tinta até com bastante resistência à lavagem, mas só deste uma de mão, que foi o caso que eu fiz aqui, a espessura de filme é muito pequenina, ou seja, não vai ter a mesma resistência que se tu desses duas de mão. As tintas são preparadas para ter a resistência com duas, perdão, com duas de mão, no mínimo duas de mão. Há tintas que às vezes até temos que aplicar mais de mãos, atenção, por exemplo, se tiveres uma cor muito forte e não, não aplicares primária, e aplicares logo a tinta, às vezes pode ser que dar uma terceira de mão, uma quarta, depende. Outra coisa que a gente também não falou, as tintas devem ser. Estou só, eu estou a falar de, das tintas com qualidade, tintas já. porque depois há tintas mais fracas. Então antes de avançar, já estou só a colocar uma questão relacionada com, com o que tu estiveste a falar. As tintas que vêm mencionadas, que já são as monocamadas, não é que basta uma de mão. Tu aconselhas? O fornecedor se aconselha só dar uma de mão, é porque fez testes para dar uma de mão. Na Robedac não, não trabalhamos com tintas monocapa, percebes? Não. Porque depois também o pintor... Tu se disseres a um pintor de profissão pelo ele não diluir a tinta, até pode vir ali na lata expressamente proibir diluir, que ele vai diluir a mesma. E muitas vezes que tem um mito de que ele dilui a tinta para a tinta render mais, não é? É para, para dar acabamentos mais, mais lacados à parede. Porque uma tinta diluída... Tu até, se calhar, podes ter que aplicar uma terceira de mão, porque estás a, a misturar as águas, estás a tirar a opacidade. Mas ali, ela demora mais a secar, tens mais tempo para trabalhar com a tinta, dá acabamentos mais fininhos à parede cada vez, ou seja, a tinta é mais aguada, dá um acabamento mais fininho, dá acabamentos mais lacados à parede, mais bonitos. Se aplicares a tinta sem diluir, qual o risco de que aparece aquela casca de laranja no fim, que fica, a tinta parece que fica um uhum. bocadinho áspera. Pois também as Não é visível têm... é na altura, mas depois de seca Exatamente, é, as nota monocamadas muitas vezes têm é esse problema. É que elas têm muito cobertura, é verdade, mas o acabamento por vezes deixa um pouco, deixa um pouco a desejar. OK. Olha Pedro, vamos ter que ficar por aqui, eu quero-te agradecer obrigado, muito. Obrigado, obrigado eu. Temos muitos elogios, muitas, muitas respostas a, a, em relação ao teu trabalho. Obrigado. As pessoas gostaram imenso das, das tuas dicas e sugestões. Muito obrigado, obrigado pela eu. tua presença, esperemos ver-te em breve. Muito assim, muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Já sabe que marcamos encontro no próximo sábado às 15 horas. O próximo será dia 6, com o tema impermeabilizo o exterior da minha casa. Muito obrigado pela sua companhia, fique em -se um segurança e uma boa tarde.